Para vocês que nos acompanham a partir de agora, RMIX no ar. E olha a informação que nós temos para vocês que estão nos acompanhando. Aqui no município de Rio-Negrense, a mulher tem o seu espaço com toda certeza. E a gente vai comprovar agora, através desta informação, capacitação do programa Mulher Atual a parceria com o Senar do Paraná, a, Agricultura, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município de Rio Negrense e também do Sindicato Rural. Estamos com a Ana, que é a secretária do Sindicato, e começa contando para nós aí a importância desse curso, a mulher sendo valorizada, curso esse que iniciou no mês de março e termina no dia de hoje. Ana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, o programa Mulher Atual, ele faz parte do, de muitos dos cursos do catálogo do Senar Paraná. É, nós estamos com a estrutura Fabiola, que está dando esse apoio para turma, os encontros foram semanais, então iniciou em março, está encerrando agora no mês de maio, ele visa valorizar a mulher, né? desenvolver tudo o que ela tem de melhor, é, ao ser empreendedora, valorizar a sua propriedade, então tudo que diz respeito a esses tratos com a família também ela está se interagindo hoje. Encerra-se então com a apresentação dos projetos, né? Então, ao longo de todo o curso, ela teve essa capacitação. E hoje é a gente veio aí para comprovar é, essa parceria. Nós temos então com a prefeitura do município, Secretaria de Meio Ambiente, Senar Paraná. Foi um pedido já também da dona Raquel, né a esposa do prefeito, que ela quis integrar as mulheres na sociedade e valorizando a mulher do campo. Então, agora a gente vai passar para a Fabiola, né? Tá certo. Obrigado a Ana, ela que é a secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Rio Negro. E a professora Fabiola, instrutora, fala para nós como é que foi esse convívio e também o que essas mulheres valiosas aprenderam. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, o, o nosso convívio foi o melhor possível. Eu já estou sentindo saudades, né? Hoje é o último dia, então a gente já sente saudades dos dois meses de convivência semanais aí. É, e essas mulheres, assim eu a gente percebe o desenvolvimento delas em muitos aspectos. Então a gente começou com autoconhecimento, porque a importância da gente se conhecer. A gente se conhecendo também fica mais fácil de entender o próximo. né Quando a gente está junto com as outras pessoas, quando a gente se conhece, a gente vai entender um pouquinho melhor os, as qualidades e os defeitos que as outras pessoas têm, como a gente também tem. Então a gente começa sempre com autoconhecimento nesse programa. Depois trabalha a autoestima das pessoas, né é muito trabalhado a autoestima. Características empreendedoras, o que, que essas pessoas tendem empreendedores Tanto que a gente conclui o programa com essa ação empreendedora. É um projeto de ação empreendedora que elas fazem para a vida delas. Algo que elas já desenvolvam na propriedade ou algo novo que elas tenham interesse em fazer. É, sempre visando a sustentabilidade também. A gente trabalha no programa empreendedorismo, sustentabilidade, né, visando a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, sempre desenvolvendo esse tripé da sustentabilidade no programa. E elas estão bem felizes em concluir. Esses dois meses foram assim, de muita alegria. Elas dizem que já estão com muita saudade também, da mesma forma que eu. E o cenário está aí para trazer esses programas, esses cursos para desenvolvimento da pessoa do campo. Né? Então a gente está aqui para isso. Esse está terminando e já há um próximo já se aproximando. Isso, a gente tem a previsão agora do dia 17, que é terça-feira do mês de maio, iniciar o programa empreendedor rural aqui no município. É um, é um programa mais longo, tem 16 encontros, né? mas as pessoas que participam fazem um projeto de viabilidade econômica da propriedade, visando beneficiar a família toda. Né? Então, o que, que a família está querendo para o futuro? Qual é a qualidade de vida que essa família quer e como que ela poderia conseguir isso com um projeto viável economicamente, ambientalmente, que ela possa levar isso e trazer benefícios para a família de alguma maneira. Então é um programa bem bacana e desenvolve tanto a propriedade quanto o desenvolvimento humano. As pessoas se desenvolvem muito fazendo esse programa também. Obrigado, professora Fabíola. Agora nós conversamos com o secretário-geral do Veiga, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município de Rui Negrens, que também a secretaria tem essa participação neste momento aqui no município. Secretário, parabéns, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rmix. É, então, esse curso aí é um curso muito importante, né? principalmente na, na gestão, né? conforme a professora Fabíola já comentou e a Ana, né? então é, estimula a né? autoestima das mulheres, é, o empreendedorismo, né? A, a própria liderança mesmo na comunidade, e vai ajudar muito dentro da propriedade é, o, o seu marido, o seu filho que está administrando propriedade na gestão da propriedade. E Então o curso, além de, de envolver essa, essa parte da autoestima, motivação toda, ela também trabalha para aperfeiçoar os custos e a produtividade também. E tudo isso aí vai se tornar na rentabilidade da propriedade. Conforme a professora falou também, né? a sustentabilidade nos três pilares, né? no, no social e econômico. Né? E, mas é isso, Márcio, e parabéns aí a todas as mulheres que estão hoje participando do curso. Né? E Agora a gente vai ter o próximo curso, né? que é o PER, do empreendedor. Né? E, e tem vários programas aqui, a parceria da Prefeitura Municipal, Sindicato e Senar. É, já estamos agendando os próximos cursos. Muito obrigado, secretário Geraldo Veiga, ele da Agricultura e Meio Ambiente aqui do município Rio Negrense, portanto, o registro no RMIX no ar, desse término desse curso de dois meses, capacitação do programa Mulher Atual aqui no município Rio Negrense.